Matei um passarinho <risos> Vamos ver se eu acho ele agora Não nem onde caiu é Difícil de achar nesse mato Tem paciência Cadê o Urso? Passa o exodorante <risos> Pega o outro aqui pegada ali Faz tempo que passou aqui. Opa, ali um bicho ali, ó. Oh. Acho que acertei a headshot, hein? Será? VHS. Correu ainda, pô. Nenhum órgão atingido. Como não? A sangue aqui, ó. Pra cá. Despegado. Caramba, o bicho tá correndo ainda. Nada essa tá aqui perto. acho que é outro, passou desadorante. Só um cheiro Ó Filha da mãe <risos> Enfim Acertei um tirou geral o músculo um direito significante, porra, dá um trabalho caçar isso aqui aceitar prende é 12 mesmo Não se pegou. O personagem não corre muito. Ó, serve um, um lobo. Eu não perdi ele de vista. um coelho aqui. Cara é difícil. Inspiração. matei. Insignificante. Ó. Uh. Oh. Outro aqui. Parado. Acertei Cara, é bem difícil isso okay. aqui Precisa pegar os altos certinhos e se perde É outro rastro já, tá me perdendo já. Você não morre, não, filha da mãe. O que